Há quanto tempo que não vemos o Fallen tão feliz. De verdade, tenho certeza que ele vai estender a sua carreira por mais uns 3 anos. Olha o som! Olha o som! Olha o som! Eu já falei muito sobre a Source 2 e ainda tenho pra falar. Mas eu vou dar espaço também pra quem está há mais de 20 anos já no jogo e que, convenhamos, entende muito mais da parada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Hoje, pros reagindo ao lançamento da Source 2. Pros jogando pela primeira vez o novo Counter-Strike.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 mesmo no Counter Strike 2 uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém o mesmo cupom ponto SEMPRE Keydrop.com segue a caldo do cachorro Histórico Olha a tela de abertura, Vini Meu Deus do céu Tá escrito Valve na tela Tá escrito Valve na tela Meu Deus oh, oh. Olha o, olha, o olha o som, olha o som, olha o som. Que isso? Pô, tá bonito, hein? tá bonito, véio. ó. Sente aí, Xelão, sente aí, não, Sente aí, velho. Sente o drama. A aí, abre o portal, Tem fundo! Ah, não tá abrindo tanto, velho. A pistola abre pouco. Justo, burst, burst, burst. Ah, não abre o suficiente pra ver pra caramba, assim, né? Olha a smoke da hora que tá, velho. Parece que eu tô na... Corner do fundo! Nossa. Fundo clear, pode vir! Pode vir, rapaziada! Tem ninguém na smoke, não! Senta na smoke agora, Glaive! Senta na smoke agora, Glaive! Senta na smoke! Beleza! Tá bonito, hein? Nossa. Meu Deus! Olha o Tic! Olha o Tic Red nessa porra, moleque! Puta que pariu, meu irmão! La. Bota na tela. Meu primeiro, um, uma Bora, bala BT digo Bora, BT. Escuta o ronco, Michel. Dá tá nele, BT. Escuta o ronco. Ah! Boa, boss. O primeiro é o do CSGO, velho. E ele vem, e ele vai, e ele vem. Pera, pera, eu tô perdendo o cara aqui. Peraí, peraí, peraí. Ó, pera, pera, pera. oh. oh, se liga o que eu vou fazer, se liga o que eu vou fazer, Olha para direita. Ó. Oh. <risos> porta, mais um. <risos> tá movimentando mal aí, tá movimentando mal aí. Tá gostosa, a Galilu tá gostosa de atirar. Ah, Cresce, Cresce. A He é a, melhor, é a melhor coisa. Fiz a smoke, taquei a He dentro e é nisso, velho. A WP meio. Bomb. vai ele, Michel. Ó, oh, dá nova tomou Toma, no marreco. Eita. Tá abalado. Saiu Minha B, Minha B esse, hein? Smoke e HE também Smoke e HE? Toma Toma Toma Carbo, puxei a faca Ó Toma, chuba Nossa Isso, Isso mudou, vai cara. ficar dentro Nossa da Smoke mudou, Nossa, dá pra ver nada Ó Ó tá oh. oh, spray Horrível O spray tá lixo, hein? Dá pra até cá? Dá é não Tá grotuzinho? Ah. Tá Mano Tá né? Ó, tá muito mais bonita as skins, né, mano? Ó. Ó safira. Dá? Dá! baixo chegou Gorda, vocês. maravilha. Maravilha. maravilha. <laughs> There's fucking Call of Duty, no? <laughs> what is this smoke? Bro, the game is dead. Dude, what is this horrifying? What's happened? <laughs> <laughs> what happened? Bro, no other uh, It's fucking terrible, bro! <laughs> what the fuck happened to our game? Smoke gets removed from edgy. The smoke just disappears. What happened to our game, bro? Bloody. Rookie. Bro. what? <laughs> O Oh my god, wow wow wow What the fuck? My Meu fire okay. Nossa, Oh oh oh Você tá vendo, né? Ó! Oh. Ah, é, oh, acabou de É, pode Acabou o Que da hora mano. Ai! Barada, barada, barada. Eu mato. Nossa, não pegou. Ah! tá uh. Passou para não. No. Nossa, faz. Esquina. Tá vendo. Oh. O que foi, actually? the Streak? O que oh shit! <laughs> Look, I'm baiting, I'm baiting. I smoked B and I'm nading it. Nunoz, estou Reload. Ok, estou now agora. Ele precisa nadar mais eu acho. Ah, yeah yeah Ah, não entendendo do tipo não, velho. Como que mudou, mano? tiro? Não estou entendendo. sai. Ih, mas ela vai de só um lado, né? Caralho, olha que o jeito que abre. Ela voltou? Ela volta? Ah, ela some momentaneamente, moleque. Que louco. Tio. Tem B, viu? Tem B, tem B. Esse aqui vai tomar. <risos> <risos> <risos> matou, <risos> matou a Que paia, bicho. Que paia. <risos> Okay, little bit of a glizzy action, little bit of a glizzy, okay, it's my game. <laughs> oh my god, I'm gliding, I'm gliding, I'm me. Over. I'm literally, I feel like I'm on ice sometimes. I'm nading this, I'm nading this. Nading in That's so sick. <laughs> <laughs> this poor guy. Oh, was that a double? Okay, second, okay. second collat? Oh, well, uh, yeah. Last. La I'm, I'm on yeah. ice skates. I feel like I'm on skates. It's done, it's done. Cadê? Só tap, só tap. Ah, cadê o yeah. Me ajuda. Não tem ninguém, não tem boneco. Ah, mano. Ah, não. Wow. Oh! Yeah. Que isso? Yeah. Oh. Tá que tap. Tá gostoso. Tá gostoso deu o CT, véi? Ah. Então, tá, vou plantar C4 aqui. Então, toma... Tá. Ah, não! O que é isso aqui? viu? Quem 18? O bot tá louco, véi.